Fala galera, estamos aqui no nosso segundo dia de treinamento da Stop. ontem a gente viu textura, as texturas secaram olha que bonitas ficaram, depois eu vou mostrar com calma pra vocês. O Nosso Gold Coat secou, né? Ontem não deu pra gente fazer a colagem dos EPS, que o Gold Coat ainda tava molhado, então a gente tem que esperar ele secar vou mostrar agora pra você como é que ele fica seco agora a gente tá vendo os detalhes pra colar o EPS. Lembrando, AFIS é colado, tá? A gente não usa mais o AFIS aparafusado, com aquela ruela plástica, né? E o parafuso porque depois de um tempo, eu já vi isso em alguma Obras, eu vou botar foto pra vocês. O seu prédio parece com catapora. Pois é, o prédio fica com um cara que tem catapora Ele fica cheio de bolinha, cheio de bolinha Por isso que o Eiffel, ele tem que ser colado Inclusive com o sistema de drenagem Pra não ter acúmulo de água Todos os materiais da Estou, você seguindo o procedimento Utilizando eles o passo a passo bonitinho Você consegue fazer essa drenagem perfeitamente Vamos ver agora como é que tá a nossa superfície Do nosso substrato Lembrando que a gente usou placa USB, viu? E placa USB a gente pode usar pra prédios de até 12 metros Equivalente a o que? pavimentos? É, quatro pavimentos A gente pode estar utilizando a placa USB mais que isso não. Aí a gente tem que usar a glass mat sheeting, ou então a placa cimentícia. Mas você vê que, porra, o negócio fica bacana, viu? Ó, então aqui a gente tá botando essa cantoneira de início né? o nome. E aí ela é uma cantoneira que ajuda na imagem. Olha só, ela é de PVC, ela é de faz esporte, tá vendo? Aqui tem uns furinhos. Aí ela fica parafusada daquele jeito ali, ó. E aí depois que a gente parafusa ela, eu vou colocar aí numa camada da fita com um gold coat Pra ter certeza que a água vai pra parte de baixo daqui, ó Da cantoneirinha Então o ideal é você afastou, né? Fez um afastamentozinho da fundação, do solo Aí começa a parafusar ela Fica bem bacana Não precisa ser tão afastado igual tá aqui não, viu, gente? Vai ser um pouco mais próximo. É só uma fresta, assim, sei lá, uns 2 centímetros, pelo menos, tem que ter no mínimo. E aí a gente aparafusa parafusa e depois faz o tratamento com o um gold coat. E essa é a cantoneira de PVC. E aqui a gente já tem a marcação de onde vai ser a nossa APS. Né? Nem é os meninos? Pode vir umas placas da APS colada? Então a gente já tem um gabarito de onde que a gente vai colar. Eles marcaram com linha. E é importante vocês verem aqui, ó. Esse recorte. A parafusamento da peça é igual das placas de substrato cimentício, USB, gesso, que seja. Você não pode deixar as emendas assim ó, na lateral. Tem que fazer sempre esses cortes em L. Viu que bacana! Hoje vamos para a contagem, então. Só tem uma coisa que eles estão fazendo, viu? Aqui eu não usaria parafuso de gesso, não. Eu usaria parafuso de cimentícia. Porque esse de gesso, depois de um tempo pode correr. Fora isso, vamos. Então, ó, depois que ele seca Pode ver aqui, ó, que a gente cobriu o parafuso Ele fica meio emborrachado E é assim mesmo, emborrachado, viu? Aqui as viradas que a gente fez na janela Pra não dar problema de infiltração Aqui, ó, viu como é? Pô, isso aqui é fundamental, gente Vocês não tem ideia o quão importante é isso Da janela, então, batata Tá vendo aqui, ó, as fitas que a gente dobrou? Até que no rodapé, aquela fita branca, tá vendo? Aquela que a gente botou aqui, ó e aí ela fica bem emborrachadinha Se você bota e aperta aqui, ó aí ah, eu não queria mostrar minha unha, né? Mas ela fica emborrachadinha Ela fica emborrachadinha E isso aqui que protege Pra você não ter problema de infiltração Nem água entrando dentro da sua casa Olha, os meninos da parafusão Hoje tá todo bonitinho De blusa azul e máscara né? Aí, gente, a cantoneira de PVC Tem que estar tá no nível Bota a reguinha aí pra eles verem Ó, viu? Vocês colocam, ela tem que estar tá nivelada, porque se ela estiver torta, não dá certo, não. Ela tem que estar tá certinho Aí vocês parafuso não tá vendo? Igual eles estão fazendo aqui. É starter track, não é isso o nome da peça? Sim. Em português, viu? que esses nomes em inglês é muito difícil. Tem que ser cantoneira de início, de start, Sim. né? Sim. Ó, então a gente botou a fitinha cinza de novo, né? Aquela é de paninho, lembra, gente? E tá botando agora o gold coat por cima da cantoneira, viu? Esse negócio é lequento, né? Misericórdia. Ó, tá vendo como é que fica? Isso tudo pra quê? Pra água ficar presa na cantoneira de PVC. A água não pode escorrer pra baixo. né? Esse isso, instrutor? Sim. Sim. E não tem problema ter pintado o um perfilzinho em branco também, não, né? Porque o EPS vai esconder. Não eu... é ele não fique sobre o furo da drenagem, não tem problema. É. Não Se pode tapar o furo da drenagem. Aqui o mini furo. Não se pode tapar esse buraco da água. água. Tá vendo aqui, assim, ó, gente? Aqui, aqui, o um mini furo. Não pode tapar esse furo aqui, que aqui escorre a água. Viu o detalhe, né? Aqui, a gente, pra vocês verem como que é emborrachado. Aqui, ó, tá vendo? Eu puxo, ó, tá vendo que ele estica aqui do perfil? Aí você vê como que ele é emborrachado, né? A proteção dele. Muito bacana esse material. Viu como ele gruda bem no aço? Ele gruda bem aqui, no SB, gruda no aço. Ele gruda na placa cimentícia na glass mat Ele gruda bem todos os materiais. É um excelente ponto de aderência. Ó, e nosso rodapé aqui, nossa cantaneira de início, bonitíssimo. Com os furinhos, tá vendo agora? Aqui, ó, os furinhos... Pixadinha, agora a gente vai esperar secar Quando a gente espera secar, a gente vai botar os detalhes Que precisa na janela, viu? Uma coisa importante, ali a gente preparou Já os EPS com as telas de ancoragem Vocês vão entender pra que, que funciona O EPS com aquela telinha amarela já já Vamos continuando aqui o detalhe da janela Vocês lembram que a janela tava sem nada? O que a gente faz agora? A gente bota um requadro de cimentícia Ao redor dela, vocês estão vendo? Tudo isso pra fixar a janela. A gente faz que? antes. A gente corta a faixinha da cimentícia, prende com um parafuso de cimentícia. E aí ao redor dela a gente vai usar uma argamassa impermeabilizante ah, chamada Flexil. Então a gente, aqui, corta um mesmo então, a gente de bota de a fita Lembra no perímetro, corta, baixo, corta tá já as baixo, fitas tá com detalhe, Estão tá vendo os é, meninos é ali? É e depois a gente vai bater cima, essa massa e depois a gente veio pra estar tá um colocando. Um essa massa é muito legal. Nada mais é do que um líquido especial. Cadê? Deixa eu achar. Aqui ó, tem um líquido especial. Aqui Flexil. Que aí a gente mistura com o cimento. Fica muito bacana. Muito bacana mesmo. E aí a gente vai fazer o recado da janela. O que é importante você entender? Cara, se vai passar água na sua casa por algum lugar, vai ser pela janela. Então você tem que tomar muito. Muito cuidado com o requadramento da janela. Inclusive, quando você estiver fazendo um projeto do aço, você tem que considerar que você tem essas viradas a mais. Você tem o gold coat virando, você tem a placa cementícia virando, você ainda vai ter a camada da, do Flexil, que é uma argamassa impermeabilizante especial. Não é qualquer argamassa, tá? Importante você saber disso. Pra quê? Pra você não ter problemas com água. Isso é fundamental. Todo esse cuidado é essencial para sua obra funcionar direitinho. É o seguinte, né? O gold coat secou, eu mostrei pra vocês, mas o que secou também de ontem pra hoje, eu acho que é bacana você acompanhar entender. Foram as texturas que a gente fez. Então aqui, a gente tem, né, uma textura com uma granonatura maior. Essa é 1.5. Essa aqui é 1.0 com desenho trançado, você tá vendo? Desenho trançado. Daqui a pouco eu viro a câmera e mostro melhor. E aqui embaixo é 1.0. 1.0 é o mais fininho, tá vendo? E o que é bacana a gente ver? Que tem uma espessura, tá vendo? Tem uma espessura aqui o acabamento e faz toda a diferença, gente. E lembrando, a textura deles é elastomérica flexível. Transpira, respira, não mancha. Não dá aquelas bolhas Água surreal. E vou mostrar aqui do outro lado aquele que os meninos estavam fazendo, cada um de um jeito pra você ver como é que fica. Então, ó. Tá vendo? A espessura, que legal, fica, gente E essa aqui é textura 1.0 De longe ela fica lisinha, perfeita, tá vendo? E de pertinho a gente vê os grãozinhos pequenininhos Mas o mais legal é que ela é flexível É perfeita pro frame né? Olha que coisa linda tá ficando, minha gente Tela embaixo, tela em cima A tá virada tá dos dois lados? Tá dos dois lados Mais uma coisa importante, né, gente? Isso aqui é porque a fachada é dos dois lados Né? Se fosse parte interna e externa Eu não precisava fazer dos dois lados era de um lado só, né? Não vamos confundir, galera do YouTube. A gente faz só de um lado, é porque a gente tá fazendo fachada dos dois lados, por isso que tem. Internamente, quando for drywall, você não vira não, viu? Faz só a metadinha. Aí eles têm que pôr em cima agora. Então o flexil é assim, viu gente? Faz uma tristura, negócio grosso, grosso. E aí a gente mistura ele com cimento, né? Cimento. Hum, como é que funciona o flexil? Um pra um em massa. Um pra um em massa? Isso. Aí. Fala aí, instrutor. Vou fazer a bandagem, porque quando nós colocamos a tela, ah. aqui ficou exposto, olha. Aqui Mesmo linha, caso, né? a gente corre o risco da água percolar e entrar aqui. Então o que nós vamos fazer? Um tratamento para isso aqui. Botar como se fosse um band-aid. Isso aí, exatamente. É em todos os quatro vértices, os quatro cantos nós fazemos o tratamento. Perfeito. E qual é o comprimento que aí? Tem regra? Eu vou dobrar ela é, e cortar, se já é o Show suficiente para colocar lá. Então vai ser 40 por 12 centímetros. Aí botou na quina. Né? Ó, terminamos aqui. Gostaram os peitinhos? Vocês estão vendo? Agora, filho, isso aqui não passa mais nada. Nada. Tempestade, furacão, não passa, tá vendo? Os cantinhos tratados. Vamos dar a volta, mostrar pra vocês. Aqui, ó. Perímetro todo bonitinho. Estamos limpando a parte de baixo né, da nossa cantaneirinha de PVC. Arrasou. Agora, deixar secar, né? Deixar secar. Uhum. o tempo de secar. Né? Primer, adesivo e um vai colocando e o outro vai batendo, tá bom? É o saco inteiro pra essa dosagem de água? É verdade, e quanto é a que é que tinha vou... lá no balde? Quanto tem no balde? É. é. 6.4 de água para um é. saco valvulado de 25 kg. É Beleza. Pode pô. É Ó, galera, eles estão fazendo um mapeamento. Tá fazendo 12. a gente pode fazer com 12? Não podemos fazer com dois O que a gente tem que fazer aqui, então? Como a gente vai levantar? Sim, se a gente marcar 15 daí para cima, como é que vai ficar embaixo? Fazendo mapeamento e amarração do EPS Aqui, ó, a placa do EPS Deixa eu mostrar aqui, ó Legal, ó Isso aqui é um EPS durinho, né? Não é? Nem um pouco Então, ó, é diferente Ó, aí é que eles já fizeram uma amarração, né? Fizeram a marcação. Estão cortando com esquadro e estilete normal mesmo. Ali já tem alguns cortados, né? Preparados. Eu consegui cortar bem o estilete. tá? Que tá com a lâmina enfiada, viu? Uma caixinha de estilete é sempre bom. De estilete não, né? De lâmina. Pra conseguir cortar, ó. Tem que dar precisão certinho. Ó. Ó, bonito. Vamos lá ver isso? Ó. Fechou? a outra metade. Vamos cortar. Seguindo a linha já da marcação, né? Marca na parede já as placas, ajuda. Essa parte de corte da EPS parece ser a ah, Helena bobeira, simples, é só eu pegar e cortar. Só que o que que acontece? Isso aqui não é isopor, qualquer isopor, né? É um EPS de alta densidade, né? Antes chama. É sério, ele chama. Vou vou dar um jeito de botar um fogo aqui pra gente. Vamos pôr, vamos por. Mas tá vendo, eu tento apertar ele ele é duro. Ele é muito duro. Então a gente aperta ele ele não vai. Então não é qualquer isopor, não é qualquer EPS. É um EPS auto-extinguível de alta densidade, não pega fogo. Ele tem mais resistência a raio V, sol, chuva, tudo Vento. Então é EPS para fachada. Ele é especial para fachada. Por isso que ele é diferente. E ele é caro, viu? Ele é caro. Não é barato. Ele é caro. E por isso que a gente tem que tomar cuidado pra gente não perder material na hora do recorte. Que a gente também não pode fazer um monte de colagem, sai colando um monte de pedacinho porque senão acaba marcando, por mais que depois a gente vai fazer um base coat por cima eu não posso ficar usando um monte de pedaceira para aproveitar eles, entendeu? ó, oh, apoiei o telefone até nos perfis aqui ó, oh. não testei antes, tá vendo? não tem nada queimado aqui, viu? se passar vergonha é culpa do pessoal da estou, hein? pode por fogo? ó, oh, botei o fogo, tá derretendo ó, oh, tá vendo? tirei o fogo isso é auto-extinguível. Por isso que o EPS é mais caro, tá vendo? Ele derrete, vocês estão vendo? Nem derrete rápido não, viu? Só aquele normal lambe. E aí, fogo apagou. A gente tirou a chão, apagou o fogo. Por isso que é auto-extinguível. Ó, um truque que eu vou falar pra vocês, que eu gostava de fazer na obra, viu? A galera quer cortar. Eu gosto de anotar na parede qual é o tamanho que eu tenho cortado a placa e aí eu anoto nas costas da placa que aí tu pode ficar com um cara só tirando de medida e cortando, tirando de e cortando e o outro cara depois colando, colando, colando e aí o cara só pega as peças do tamanho certo e vai Entendeu? Isso aí dá, um, dá uma mão na roda, viu? Se você tem alguém cortando só e outra pessoa colando. E aí você anota isso nas costas do zopo e na parede que ele vai e encaixa direitinho. Que aí não se perde também, viu? Não erra. É? Você tá ajustando a peça? A borda pra que ela fique alinhada. Né? Tá. Mostra aí a ferramenta pro pessoal ver como é que é isso. Isso aqui é um lixador profissional, vocês assim, estão vendo aí? Não é lixa, é tipo uns grãozinhos que tem aqui colado. E a gente passa isso pra arrumar a borda. Porque quando você corta no estilete não fica perfeito, ah, né? Aí eles vão cortar e depois passa o lixador pra arrumar as bordas. Só cuidar para não lixar demais e gastar, que não devia, né? Sim. Essa aí é a tela de 24, né? Isso, de Isso aí é para fazer encapsulamento? Pré-encapsulamento. Pré-encapsulamento. A gente está preparando a peça. Sim. Então preparo para o pré-encapsulamento. Primer adesivo B. Camadinha de base. Pelo menos 6 centímetros. Como é que eu sei que essa coisa sobrando é para a direita ou para esquerda? Nesse caso é porque eu pré-avaliei o local. Ah, você pré-avaliou. Então pré -avaliou deixa de um lado só que vai virar, né? Não é sempre dos dois, não. Isso. Tá, a gente vai ver daqui a pouco por que ficou esse excesso aí. Vou deixar, vou virar, virar para colar. Eita, lasqueira. Virar. Por opção. Por opção, decide. É só o suficiente para colar, né? É são o suficiente para colar. Tá. Vamos ver agora o porquê desse negócio aí. Quando nós fizermos a colagem no um local... vai encaixar. Vai poder... Aí vai dobrar de um lado e dobrar do outro. Show de bola. Pegou o detalhe aí do pré-encapsulamento? Menino, detalhe, viu? Que é moleza, senta Isso aqui não dá certo, não. Tem que prestar é atenção. Ela, ela... Agora a gente Se tá colando, ficar... sério. Bota o outro e pode encaixar no aqui. perfil, né? Encaixou no Você perfil de PVC. Encaixou, gente, gente, bota rente. Boladinho, perto, devagarinho. Encaixou aqui no perfil de PVC, né? Que ele tá nivelado, 100%. E foi. Aí o detalhezinho é que ali no canto também tem que te casar, né? Sim, sim. Fazer amarração no sim. canto. Sim. Aí vai um pra um lado e pro outro, um lado pro outro. Em... Ah, pode botar assim em pé? Não tem problema, não? Não, não ela não vai em pé, mas só pra que você pode... consiga ter uma ideia. Ah! Ela tá passando o suficiente para cobrir é. essa outra placa Tá. com folga. Tem um dentinho aqui, né? Tá com Ah, polga. mas aí a gente raspa, né não? Melhor raspar Precisa depois? Precisa raspar. Ah, tá. E é ideal de que se passe, sempre se passe. Sempre e passe. passe. Perfeito. Se ela tivesse curta aqui, o é que a gente deve fazer? Corta ela, se ela tem um metro, a gente corta ela com 50, põe 50 de lá para cá e põe um trecho de 55 para que desce ela passando aqui. Por isso que é bom guardar tudo que é recorte, sempre, né? Sempre, guarda sempre, sempre, guarda tudo. Tiras acima de 15 centímetros, a gente guarda sempre. Guarda sempre. Tá bom? Olha que lindo, gente. O nosso pré-encapsulamento feito. Ah, que coisa bonita. Aqui, é ó, os meninos estão pegando jeito, viu, gente? Olha que bonitinho. Isso aí. Põe um pouquinho de carga, derruba e vai embora. No meio não precisa ter excesso, né? Pode ficar branquinho. Olha aquele ali, ah, bonitíssimo. Tira a bordinha. Ah, ah, ah, tirou a onda. Ah, perdi. Ah, perdi. Ah, ah, viu? Ah. Ah. Isso aí, cara. Perdi, <risos> tirou a onda. Ah. Aqui a amarração, um detalhe importante. Tá vendo que esse aqui foi pra frente e o outro bateu na placa? Quando for no próximo nível, vai ser o contrário: esse encosta e o outro bate na placa. E aí a gente tem que fazer amarração nos cantos também, isso é importantíssimo. Amarração é assim. em tudo. Olha no meio, vocês estão vendo? Eles cortaram um L, cortaram outro L. Tudo pra quê? Não bater o final da placa alinhada, não pode. E também não pode bater a junta do EPS com a junta da placa de substrato, que no nosso caso foi o USB. Então, galera, o que, que aconteceu aqui? A gente começou a botar um EPS em cima do outro e desnivelou. Quando isso acontece, não tem problema. Você tira a placa, lógico, que antes de secar, tá? E aí faz a aplicação de novo, mantendo o nível. Porque o EPS, ele tem que estar tá nivelado. Se a primeira linha já sai do nível, tudo pra cima sai desnivelado. Isso não dá. Por isso que a gente tá refazendo esse pedaço. E o bom do treinamento é esse. Errou aqui é melhor do que errar na obra, né? Do que é Então, sempre quando tiver começando com metodologia nova, pega o treinamento pra você já errar no treinamento, não errar na obra, viu? Ó que bonito tá ficando, gente, Até uma parede colada, essa ó, essa aqui tirar, tirar, essa deixa um cadinho a mais aqui, ó, que aí depois a gente vai só no lixo, né, vai lixando, e amarração nos cantos. corta Ó, como é que tá ficando os encaixes? Aqui em cima da janela a gente não colou a placa ainda, tá vendo? Os meninos foram colar, mas a gente tirou. Por quê? Aqui vai um detalhe te da tela virando. Tem um sistema de drenagem, né? Que a água bate aqui, lembra? E ela tem que descer. Então a gente tem que deixar uma frestinha aqui pra água pingar. Se tiver acesso de água aqui, o que a gente não quer é ela poder drenar, ela não ficar presa no sistema. E aí a gente faz isso com a proteção da borda da placa e vocês vão ver já já como é que faz isso. Mas como é que fica direitinho. Sempre a gente deixa uns excessos aqui, tá vendo? Que aí depois a gente corta e raspa e vai virando. Olha a como é que fica. Ah, tá vendo assim? Ó, bonito, branquinho, tem que estar tá limpinho. Porque tudo isso aqui, ó, a gente vai raspar amanhã pra poder preparar e passar o base coat. O Waifus basicamente é isso: é o EPS colado e o base coat. certinho. Ó, a gente fazendo aqui. Tá faltando só um pedacinho ali. Explica aí, professor, o que, que é isso aí que você tá arrumando aí? Pô, agora eu tô limpando Mas por que, a que tela. tem essa tela colada aí antes? Porque essa daqui vai ancorar com os dois lados. Os dois lados? Ah. Como é que é isso aí? Mostra aí. Então a telinha vai lá atrás sim, sim. E é aí fácil. você colou uma fita por trás Isso. Vai botar aí pra fazer um coragem também, né? Aham uhum. deslizando bem aqui e aqui Entendeu? Na pontinha alinhada, né? Aqui na sei. Botou Virou Bota o bonito, hein? Aí, ó Botar o nível aí, ó Aí vai o outro pedacinho que vocês pode já ela, cortaram ela um pouquinho. Que aí garante que grudou, né? Gente, são 5h30, quase 6 horas, Já escureceu aqui, tá um breu danado Mas o mais legal é que a gente terminou o detalhe da janela né? A gente botou as ancoragens E vou mostrar pra vocês como é que ficou depois de pronto Lembra que eles colaram a telinha atrás e botaram por baixo? Vamos ver agora como é que tá ficando Aqui ó, então eles colaram por trás e ficou aqui, tá vendo? Aqui ó, colou atrás, aqui por trás e virou aqui embaixo. Colou aqui por trás, virou aqui embaixo. E ó, aí ficou a conexão, você consegue garantiu a conexão daqui daqui. Aqui ó, mesma coisa, tá vendo? Tá linha pra cá. E aqui ó, a gente teve a ancoragenzinha funcionando. Ali eles estão batendo, de um primer, um adesivo. E aqui tudo com excessozinho pra gente só arrastar, viu? E foi! Aê, foi! Agora esse lado aqui a gente vai fazer a junta de latação? Isso mesmo! Na vertical que a gente teria? Isso aí! Cadê a luz? Faltou a luz aqui, viu? Vermelha aqui, ó, a nossa marcação da linha, né? Ó a luz! Opa, agora melhorou. Tá Cadê aquele lápis esperto? Agora sim, ó, a gente tem a nossa junta de dilatação. Ó, gente, o que que acontece? Ali a gente tá simulando uma junta de dilatação do prédio, como é que a gente faz. Quando você tem junta de dilatação, a gente corta o PS. a gente vai passar o primer adesivo na borda e vai dar a volta com a tela na borda. Você tá passando primeiro a massa, né, o primer aqui de um lado, aí vai passar depois do outro lado e a gente vai cobrir, né, a pontinha com a tela. Vocês vão ver como é que vai ficar. E aí depois que vocês fazem isso bonitinho, a gente pega a placa com a borda ajustada e aí a gente pode colar na parede. Aqui, ó. Então, tá vendo? Vai ficar mais ou menos assim. Você faz, dá a volta com a tela, tá vendo? Ó. A tela saiu daqui, passou de um lado, passou pro outro e foi. Então é isso que ele tá fazendo ali agora. Tá passando o primer ao redor pra gente poder botar a tela direitinho. Porque aqui é a nossa junta de dilatação, tá vendo? Ponto importante também, amarração, tá vendo? Aconteceu a amarração. Essa veio pra frente, a próxima vai pra cá. Aqui, ó, essa aqui, mesma coisa que eles estão fazendo. Já com a tela pra gente poder virar. Só que nesse caso eles fizeram com antecedência. Então, ó, a massa aqui, ela tá seca, viu? E aqui vai ser a nossa junta de dilatação, que depois a gente é, não, trata com é silicone. é uma coisa, lá é outra. É muito encapsulamento, ancoragem. Essa parte é fundamental pra você não ter problema no descolamento da placa.